Minha mãe vai me matar. Vou... Oh. Oh. Ah. <risos> Não. Bem-vindos a mais um vídeo. Quer dizer, o primeiro vídeo no canal, de novo, né? Porque eu quero falar isso. <férbia> é, vamos lá. Esse vídeo mesmo é pra mim apresentar. Então, se vocês gostarem do canal, se vocês quiserem que o canal vim de vocês, deixem o like depois do meu vídeo, claro. Se inscreve no canal, gente, porque é muito importante, muito importante pra mim. E é claro, claro, claro Comentem o que vocês quiserem O que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos Porque, sejamos francos Eu tô começando e ainda não sei muito bem Ok, vamos lá, começando Meu nome é Maria Luísa Cardoso Mas eu prefiro que me chame hoje de Luísa, ou de Malu, ou de, Mau, ou de Luri, qualquer coisa. Menos Maria, eu não gosto do nome Maria eu não vou explicar por quê, por quê Tá, eu vou explicar Porque Maria é mais fácil de colocar apelido Tipo, ah, Maria, gasolina, Maria vai com as outras, Maria, linguista, porque já me chamava... Marimbondo. Marimbondo. Pois é, é mais fa... eu não gosto de Maria porque Maria fica mais fácil de botar perigo. Então, tipo, como? Tá, é isso, eu não gosto de Maria por isso, mas meu nome é Maria Luísa Gasolano Rosa. Eu tenho 12 anos, vou fazer 3 agora, dia 10. Dia 10 de julho, julho não junho, tá ok. Eu moro em Jacareí na serra do Espírito Santo. Legal. É vamos ver. Assim, eu sei que esse vídeo vai ficar bem merda, é só pra mim me apresentar. Mesmo então, vai ficar muito, muito merda. Eu tô sem assunto nenhum, então eu não vou gravar nenhum vídeo falando sobre nada. É mais para mim me apresentar depois nos outros vídeos porque eu ainda não tenho muita intimidade com a câmera ela ela não gosta muito de mim ainda ainda vocês vão ver gente é isso valeu por tudo ó oh, não esquece de deixar o like se você gostou não, não falei nada ficou bem merda mas é isso pausa não fala um segundo ok mas não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal E é sério, comentem aí o que, vocês, é, o que vocês querem que eu faça Nos próximos vídeos e tipo Compartilhem com seus amigos Comentem com eles porque vai ajudar bastante Também aqui no canal desafio porque isso eu respondo Ah, sigam lá no, no Insta No Instagram luísa Cardoso 123, luísa com dois e, tá Eu preciso só isso porque vai estar tá aqui Na descrição do vídeo também Mas é muito importante vocês se inscreverem, comentarem, deixarem o like e se inscreverem no, no, no Instagram. Porque, gente, tipo, eu posto muito, muito sobre minha vida lá, então vocês quiserem me conhecer mais sigam lá no Instagram. É isso Fala galera, beleza? Como Vocês estão, vocês estão de boa? Eu estou de boa Rapaziada Essa foi uma homenagem para Luísa Minha amiga ela tem um canal no YouTube, ela tem dois canais e se inscreve nos dois canais dela. Hoje ela não mora aqui mais no Espírito Santo, ela mora em São Paulo, mas ela está visitando, visitando ela está... Ela veio é, visitar do mesmo jeito, ela está aqui no Espírito Santo, mas eu não sei quando ela volta para São Paulo, mas nesse dia aqui que eu estou gravando esse vídeo, tá, tá postando o que dizer também, ela está aqui no Espírito Santo, deixa o like aí, se inscreve no meu canal e no canal dela.